Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 2 de dezembro. E agora, neste bloco, nós vamos entrevistar o médico infectologista Marcos Caseiro, falando sobre o Covid, a nova cepa, enfim, todos os cuidados que a população deve ter. Mas antes de ouvirmos o especialista Marcos Caseiro, professor de medicina, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. A frente fria foi embora lá para o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas tem aí uma zona de convergência que pega desde o norte até o sudeste. E os efeitos residuais da frente fria são carregados para o continente até a faixa leste de São Paulo pelo centro de alta pressão, que tem ar frio, joga ventos e umidade para o litoral de São Paulo e onde a Serra do Mar se aproxima bem das praias fica mais nublado tem períodos de melhoria tem sol em alguns momentos mais em outros lugares que a Serra fica longe da praia menos em outros lugares onde a Serra do Mar avança em direção ao mar situação de nebulosidade variável umidade e à tarde pode dar até uma chuva na Serra do Mar em suas proximidades também em algumas praias de São Paulo Temperatura, 25, 26 graus no máximo. Na capital também. E no interior do estado, nada disso. Muito sol, calor, 30 a 32 graus. E pode chover à tarde no interior, mais para o norte e para o oeste paulista. Grande abraço a todos. O tempo. Muito bem, muito obrigado, colega jornalista Celso Verniz. E sempre muito preciso nas suas previsões. E agora vamos conversar com o médico, o infectologista, professor Marcos Caseiro. Bom dia, doutor Caseiro. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Bom dia, como é que vai você? Tudo bem? Prazer em falar com você, aí, com todos, viu, escala. Muito... Estava ouvindo aqui a. As notícias da cachaça. Da cachaça. É, é interessante, né? A cachaça, é. É a, a Mariana é uma especialista nisso, é uma estudiosa da cachaça. Mas, doutor Marcos, o, o tema agora, evidentemente, é, é, é mais sério, é a questão do, do, do, do, do Covid, da saúde. E eu queria iniciar esse bate-papo, doutor Marcos, falando sobre a nova cepa. E a grande dúvida que aparece, que, que surge entre os especialistas, é com relação à transição transmissibilidade dessa nova cepa, a letalidade e a eficácia da vacina contra essa nova cepa Ômicron que está chegando agora com tanta força no mundo inteiro doutor, muito obrigado pela sua presença legal, então é, veja só é, algumas coisas é, de cara é, elas chamam a nossa atenção primeiro é uma, é uma variedade é uma, é uma variante quer dizer, é uma cepa mutante que de cara é, tem quase 34 mutações nos aminoácidos, quer dizer, na região da espícula, da spike do vírus. Significa o quê? É uma mudança muito significativa né, naquela área do vírus por onde ele se fixa no receptor da nossa célula. É importante a gente entender que essa ideia, essa espícula, o spike, ela se fixa no receptor através de forças é, é, eletrostáticas, né? Então, aquilo é formado por aminoácidos com polaridade positiva, negativa, neutra. Então, modificações nesses aminoácidos modificam a atração ao receptor. E, consequentemente, os anticorpos que nós produzimos, eles são anticorpos que neutralizam justamente essa região. Por que, que eles neutralizam? O anticorpo se fixa ali e impede o vírus de se fixar nos receptores da nossa célula. Então... De cara chama a atenção que a Organização Mundial de Saúde rapidamente pôs essa cepa como uma cepa de preocupação. Em nenhum momento eles fizeram isso nessa rapidez. É, claramente nós temos evidência de uma capacidade de transmissão muito grande. Muito grande. Então isso nós não temos dúvida. né? Tá. Já foi detectada praticamente no mundo inteiro, aqui em São Paulo. É, pois é. Então é um vírus que tem uma capacidade de disseminação de transmissão assustadoramente alta. A, a Delta já tinha essa característica, né? Era um vírus, essa é maior. Né? Agora, as duas perguntas subsequentes, nós não temos a resposta. Nós precisamos de umas duas semanas para... Os, os dados iniciais, aparentemente, mostram que ele é um vírus que causa uma doença mais sintomática, os indivíduos, é, os que apresentam doença, tem um quadro de, de um cansaço extremo, aqueles que apresentam, né? Uhum. E, mas não é uma cepa que aparentemente leve a uma maior letalidade como é, essas outras cepas. Então, veja, certo. a questão de se ela mata mais, se ela causa casos mais graves, nós não temos ainda essa absoluta certeza. muito bem E se as vacinas trazem algum nível de proteção... Nós já temos dados correndo, certamente, até o final dessa semana, semana que vem, né? Rapidamente esses laboratórios passaram a testar o um soro de indivíduos vacinados para ver se eles conseguem neutralizar esses vírus. Sim. Ou então, seja, em breve próxima... teremos, teremos essa notícia a respeito da eficácia da vacina, né, doutor Caseiro? Agora, doutor Caseiro, deixa eu aproveitar aqui. É, ontem nós tivemos a oportunidade de entrevistar direto de Mianmar o doutor Fábio Mesquita que aproveitou até para lhe mandar um grande abraço. O Marcos é um querido amigo, então estou aqui sendo portador desse abraço que nos foi encaminhado ao senhor pelo doutor Fábio Mesquita, que falava ontem no dia, da luta internacional, dia internacional da luta contra a AIDS, né? Ele até abordou a questão que até entrevista que o senhor concedeu para o jornal da Tribuna ontem, eh, dando conta sobre um comprimido apenas para para os pacientes desde que a carga viral do paciente seja indetectável no caso do paciente com HIV, né? Então falávamos sobre isso com ele, e ele aproveitou a oportunidade para lhe mandar um grande abraço, viu, doutor? Então o Fábio é uma figura fabulosa, a gente sempre está se falando aí, né? É um baita pesquisador. É... É. É está justamente na origem é, da, da formação do, do primeiros serviços pioneiro aqui na nossa cidade, lá em 1987, quando o Santos organizou o primeiro uhum. serviço municipal é, de tratamento, que era o Craides, né que uhum. está até hoje lá e o trabalho até hoje, exatamente há 51 anos <risos> que eu trabalho nesse serviço, que é o Centro de Referenciais, e por muitos anos nós trabalhamos muito, né? O uhum. um serviço que foi pioneiro em todo, todas as políticas diais que saíram no nosso país tiveram origem aqui em Santos. Todas, uhum. né? é, As leis de obrigatoriedade para HIV em gestante, uhum. a questão de redução de danos, a distribuição gratuita de antirretroviral, antirretroviral para gestante, tudo começou aqui em Santos. É e posteriormente, foram encampada pelo Ministério da Saúde. Então Puta, muito legal o Fabião, eu tenho certeza que todos que estiveram presentes ontem aqui puderam se deleitar com um, um grande pesquisador, além de uma grande figura humana, que é o Fábio. Né? Sem dúvida. E representante e, e, da OMS, pode. lá em Mianmar, né? representante da organização. Mundial de Saúde nessa luta que, como ele diz, não termina com relação ao HIV. 37 milhões de pessoas no mundo inteiro ainda estão infectadas. Enfim, é uma luta permanente. Mas ele até abordou a questão de um comprimido, desse avanço de um comprimido só, né? Para o paciente cuja carga viral. É, seja indetectável, né? que o que é sem dúvida nenhuma um avanço extraordinário, considerando-se que inicialmente, né, doutor Marcos, as pessoas tomavam 15, 16 comprimidos todo dia, com uma série de, de, de ocorrências, né, de, de consequências, enfim. Então, um grande avanço e isso foi tratado no programa de hoje, não é, Fernando? Exatamente. E o, o doutor Fábio, até pegando esse gancho, né, a gente abordou também, uh, essa situação que, que os países estão fechando os aeroportos para países, agora Angola, por exemplo, Uh, e até um voo inaugural, né, de uma ligação Angola-Brasil, efetivamente, né, de uma, uma, uma frequência maior, que teve até uma discussão aí diplomática nesse sentido. E a gente percebe também, e isso a própria uh, diretora-geral da Unaids, ela comentou que estamos vivendo o apartheid das vacinas. E os números estão aí para mostrar exatamente isso, né, enquanto nós, né, alguns países, por exemplo, tem um indicadores altíssimos de, vacina, de vacinas. Uh, a gente fez, fez um levantamento dos 20 países no mundo menos vacinados, 17 estão na África. Né? Uh, existe situação de um, de um país, eu não me lembro agora, são 8 por cada 100 mil habitantes vacinados. 8 habitantes por cada 100 mil vacinados. Imagina. Professor, gente, estamos vendo, o sou também especialista na área da AIDS, estamos vendo o mesmo problema em relação à AIDS, em relação à Covid, que as autoridades mundiais esquecem que vivemos num país globalizado, onde as, as coisas, há é, o deslocamento natural das pessoas, so, so, uh, uh, uh, isso está acontecendo novamente, e esse preconceito novamente em relação à África, até porque a gente sabe que já existem outras variantes já descobertas em outros países, Holanda, enfim, na Europa, nos próprios Estados Unidos, enfim, e só são fechados os, os aeroportos né, a passagem desta população vinda da África, por exemplo, e até turistas que estão lá. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, professor. É, então, o é, é, é, é é um, um paralelo é total, né? Por exemplo, é, vocês sabem é, que, por exemplo, é, a origem do HIV, claramente, é fruto de, uma, de um vírus recombinante que surgiu ali provavelmente numa região fronteiriça entre os Camarões e a República Democrática do Congo. Mas essas origens datam mais ou menos do HIV, de 1914, por aí, que esse, que esse vírus passou a circular em humanos a partir de 1914. Sim. E foi se expandindo lentamente. Uhum. E o que é importante é que essa expansão ela tem uma forte determinação é, de um processo colonialista africano dos mais brutais que se tem notícia. Uhum. É, eu vou passar minha vida, eu estou... Devo estar defendendo minha livre inocência aí nos próximos meses, e que eu trabalho muito com essa questão da origem do HIV. Saiba que nós tivemos um, um, um, um rei chamado Leopoldo I, né? que era um belga, que foi responsável pela colonização. É do antigo Congo Belga, hoje a República Democrática do Congo, que estourou uma, uma das situações mais terríveis. Eu considero ele o maior genocida da história da humanidade. Uhum. É, tem dados que matou mais de 10 milhões de negros. Nossa. Negros tinham que entrar na selva para pegar borracha. Se não trouxesse a quantidade de borracha, não recepava as mãos dessas pessoas. Meu Deus, Deus, Deus. Amplamente discutido. Já. Então, a África foi absolutamente espoliada, há 300 anos tirando negros de lá por conta da escravidão. E, obviamente, depois que espoliaram o continente africano, ao máximo, deixaram, obviamente, ao Léo a partir do momento, né, dessas independências africanas. Você veja no HIV, você pega países como Botsuana, Africa, Botsuana que uhum. é acima da África do Sul. Onde essa cepa foi descrita inicialmente, 37%. O número não é... 37% da população adulta está infectada pelo HIV. A África do Sul, 21%. Uhum. No nosso país, a gente fala em 0,5% e olha o tamanho do problema. Uhum. Então, veja a questão do HIV. E na questão do Covid, é a mesma coisa. Né? A África do Sul tinha chegado a 20% da população vacinada. Você pega países como Uganda, não chegou a 1%. Né? Então, esse vírus vem ensinar o mundo que se nós não vacinarmos o mundo inteiro, e se a gente não garantir vacina para os países mais pobres e de desenvolvimento... Esse vírus continuará circulando lá, produzindo mutantes que, por sua vez, voltarão para esses países mais ricos. A gente vai ficar o tempo inteiro como gato, correndo atrás do rabo. Então, ou a gente vacina, é uma proposta coletiva. Ou vacinamos todo mundo, ou esse vírus não deixará de circular com um o surgimento de cepas né, cada vez mais variantes, diferentes, o tempo inteiro. tempo inteiro. Muito bem, doutor Marcos. Doutor Marcos, nós recebemos muitas é, é, perguntas, solicitações de amigos internautas, e uma delas é de, é, faz referência à terceira dose. Né? Em primeiro lugar, é, havia a, a orientação de que só se deveria tomar a terceira dose é, após seis meses da segunda dose. Agora isso caiu para cinco meses. Pergunta inicial, é, essa redução de seis para cinco meses é correta, é adequada, deve ser obedecida pelos cidadãos? Não, deve sim, é, é assim. É, essa é uma das questões, né? Você veja que enquanto os países né, é desenvolvidos, eles é estão falando em terceira dose, a gente está tentando garantir a, a primeira dose lá na África. Um uhum. ...país da África, né? Veja que, que, que mundo que a gente vive. De qualquer maneira, os dados são inequívocos, viu, Oscar? Os dados são inequívocos. Os anticorpos declinam muito a partir do quinto mês, tá. não há dúvida. E eles declinam mais quanto mais aumenta a idade. Uhum. A partir de 60 anos, esses anticorpos declinam muito a partir do quarto, quinto mês. Então, o reforço é absolutamente necessário. A pergunta é, será que nós vamos ter que fazer um outro reforço? Obviamente, a gente está monitorando. Sim. Essas pessoas que estão vacinadas e a gente, essas informações vão sendo geradas concomitantemente ao andamento da epidemia, né? Muito bem. Ou da pandemia. Mas ele é absolutamente correto. No quinto ah, mês, né, que a que determinação tomar. atual do Ministério tem que fazer o reforço. Tem que fazer. Eu enfatizo principalmente pessoas acima de 60 anos. Ah, dia desses, é, doutor Marcos, nós entrevistamos, tivemos o privilégio de entrevistar mais uma vez. Professor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa. Né? E ele levantou uma, uma, uma hipótese que eu gostaria de ouvi-lo agora, a respeito do seguinte, ainda sobre terceira dose, que no caso de Santos e do Brasil, enfim, eh, estão sendo aplicadas vacinas da Pfizer, eh, preferencialmente, né? até onde se sabe. E o Dr. Vecina eh, colocava o seguinte, que em, em pessoas alérgicas pode haver uma reação eh, com relação a Pfizer. Eu queria a sua opinião a respeito disso e o que, que as pessoas que sofrem de algum tipo de alergia devem fazer se tiverem que tomar a Pfizer como terceira dose, é, sobretudo é, as pessoas de mais idade. É, os dados de alergia aqui que foram demonstrados são mínimos é, são pessoas altamente alérgicas, por exemplo, né, no continente europeu e Estados Unidos, que é, costumam andar com adrenalina, porque são pessoas altamente alérgicas. Tá. Nós não tivemos isso, isso aqui. A, a grande questão é muito simples: né? a recomendação pela portaria do Ministério, é, e aí eu eu, eu eu acho que eu não tenho divergência, muitos pesquisadores divergem um pouco nisso. A vacina Pfizer é uma vacina de terceira geração, é uma vacina e tem uma capacidade de induzir anticorpos de 5 de a seis vezes maior do que a própria doença. Quer dizer, ela é uma vacina muito potente, muito inovadora. A né? é alergia é de alguns componentes que justamente ajudam a transportar o RNA mensageiro, né? que é o tal do peguilado e tal, mas isso é muito pouco frequente. Agora, a recomendação que então, eu acho acertada é que as pessoas façam a intercambiabilidade da vacina por exemplo, quem tomou Coronavac, do meu ponto de vista, é que, que é a recomendação do Ministério, e aí eu, eu, eu, eu, eu concordo pela primeira vez com o Ministério, por exemplo, que as pessoas façam preferencialmente o reforço com a Pfizer, não tendo tá. a Pfizer, que elas façam ou com o vetor viral, o AstraZeneca ou o Janssen. Tá certo. Mesmo aqueles que já tomaram, por exemplo, a AstraZeneca, podem fazer o reforço, na hipótese de não ter a Pfizer, com a mesma AstraZeneca. Sem problema. Publicado isso já, publicação, tá. por exemplo, na Espanha, né, um enorme é, é, corte de pessoas que tomaram a e fizeram o reforço de qual fazer Isso aumenta em muito, até 150 vezes a produção de gente Muito bem, não. Eu, São Paulo acho que tá claro, que tem re... é, Só São Paulo tem recomendado fazer o um reforço com a Coronavac. Uhum. É, no Brasil inteiro, segue a norma do Ministério. O que Ministério. É 48 então, que eu o, particularmente o ideal é a Pfizer. É que o, o doutor Gonzalo ele levantava a seguinte possibilidade para pessoas alérgicas avisarem no posto de saúde que são alérgicas, para uhum. que haja uma o posto de saúde fique mais ou menos informado e que se houver uma reação, ele diz que a reação se dá em 10, 15 minutos após a... a, a é da vacina. Então, para que a pessoa ficar mais ou menos atenta aí, se comunicar lá ao posto de saúde, olha, eu tenho uma certa alergia, enfim, para que a pessoa Não, isso aí. Tenha qualquer, possa tomar qualquer providência, já que aconteceu um é caso de choque história. anafilático, é né, e tal. É, é que, isso aí. Que, tá certo? Tiveram que tomar aquela é hip, hip, epinefrina, né? Que, que chama? Epinefrina, eu, eu, adrenalina, adrenalina, né? Epinefina, adrenalina. adrenalina, <risos> né? Porque, na verdade, ele tem edema de glótica. É para de, glótis, de respirar, né? faz um edema, então. Antídoto, eu que eu digo. Você tem pacientes alérgicos que andam com essa epinefrina, né? Nossa São pacientes muito, alérgicos, né? Muito bem. Mas, muito bem. É, é isso. Dr. Marcos, eu preciso fazer um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida que o Fernando. Tem aqui uma série de perguntas para o senhor, dos amigos internados. Quando o senhor participa, você sabe que o número de perguntas é enorme. Voltamos já, Dr. Marcos.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 Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 2 de dezembro, e hoje entrevistando o médico infectologista, professor de medicina Marcos Caseiro. E o Fernando agora tem várias perguntas aí, amigos de internautas. De... <risos> Algumas Por participações, favor. agradecer o Paulo Eduardo Costa, aí, sempre se manifestando, agradecendo a sua Presença e participação, sempre uma audiência qualificada, o Aldo Neto aí gostou muito também da pauta da, da cachaça, né? Que nem o Paulo Eduardo Costa falou que ela desce redondo, a entrevista desceu redondo aí, enfim, alguns internautas. Doutor, são duas questões, pegando um pouco o gancho do bloco anterior, assim o estado de São Paulo isso disse que é o único que ainda aplica a Coronavac nesse sentido. Gostaria de saber: as pessoas que tomaram na dose de reforço a Coronavac, Motivo de preocupação, doutor, uh, elas também têm que seguir aí os cinco meses ou só acha que no caso da Coronavac tem que ser um tempo mais curto para tomar aí provavelmente uma outra dose de reforço se for necessária? Outra, outra questão também, uh, por exemplo, como é que ficaram as discussões de transferência de tecnologia para fabricação das vacinas tanto das grandes marcas aqui tanto para a Fiocruz como também para o Instituto Butantan. O senhor tem conhecimento, como é que é está esse processo? Parece que não se falou mais nada sobre isso daí, né, esse processo de transferência de, de conhecimento e tecnologia para poder produzir as vacinas né, pra, efetivamente. Uh, são essas duas questões, depois a gente volta a falar que assuntos não faltam também sobre esse tema. Não, a primeira questão é assim: quem fez a a terceira dose, seja lá com qual que fez, existe dados agora, na verdade, os dados da Coronavac, que eu sou um fervoroso defensor, eu acho que ela foi uma vacina fundamental, ela que iniciou o processo, se não fosse ela, Sim. nós tínhamos atrasado e muito, e muito o início do processo de imunização, né, então ela foi absolutamente fundamental, né, Agora, a questão é que você tem vacinas mais modernas, com maior capacidade imunogênica. Essa é a situação que nós temos. né uhum. e, e, e, e, e Nesse sentido, a ciência vai andando. E a gente tem uhum. que seguir esses conhecimentos que saem. Então, a princípio, quem tomou a terceira dose, está tranquilo. né Nós vamos ter dado agora... Eu estou colhendo o sangue do meu estudo no Guilherme Alva de pessoas que tomaram a terceira dose, inclusive para a Coronavac e nós vamos ter mais informações sobre Perfeito. isso. Existe uma publicação chinesa mostrando que quem toma o reforço aumenta muito a produção de anticorpos. Então, a princípio, você tem proteção, sim. Essa é uma questão. A questão da, da transferência de tecnologia é uma grande questão, veja só. É, é, até onde eu tenho informação, isso não aconteceu. Né? É, o Brasil, inclusive, por exemplo, na questão do, do Butantan, é, o Butantan conseguiu estar trabalhando numa vacina que se chama Butanvac uhum. é, Butanvac é uma vacina que foi desenvolvida pelo Peter Palesi, aliás um cara que eu fiz o meu pós-doutorado com lá na, na, na Universidade é, é, de, de Washington e ele desenvolveu uma, uma vacina num é, que, que vírus chamado nils que se replica bem em um ovo e o Butantan tem uma enorme tecnologia de a gente produz a vacina da gripe todo ano, 80 milhões de doses em ovo, né? E essa vacina, ela se replica em ovo, então seria fabuloso, porque a gente já tem a tecnologia, a gente poderia estar, uhum. tá... a gente tem um estudo rolando, que nós devemos ter os dados aí, provavelmente, até fevereiro, dessa vacina chamada Putanvac. A grande questão que a gente tem é justamente essa transferência de tecnologia que quer dizer para o mundo inteiro os países desenvolverem, mas isso o Brasil tem que ficar em alerta, porque essa não será a última epidemia, não. É, a pergunta será quando? Será, será a próxima. A próxima. Teremos a próxima. E nós temos que ter tecnologia para estar preparado para isso. Né? Sem dúvida. É, doutor Caseiro, é, veja, há uma série de dúvidas nas pessoas em razão dessa nova cepa da Omicron é, com relação ao Sim. procedimento a ser adotado daqui por diante. Uh, São Paulo uh, anunciou que a partir do dia 11 deste mês aboliria o uso de máscaras em locais de grandes concentrações, enfim, mas já estão repensando essa possibilidade. Uh, festas de Réveillon que já estavam marcadas, anunciadas, começam a ser revistas. Uh, o mesmo vale para o Carnaval. Muitas cidades estão suspendendo e cancelando essa festividade, outras ainda estão em dúvida. Enfim, pergunta ao senhor, o que fazer diante desse atual momento? Como as pessoas devem proceder, devem continuar se cuidando, usando máscaras, cumprindo, afinal, todo o protocolo sanitário exigido e adequado? Bom, veja só, Francisco, eu não, eu não tenho a menor dúvida disso. Veja. É, nós estamos tendo 300 mortes por dia, caiu para 200, é, é, a média, veja 200, 300 mortes por dia. Tivemos uma cada fim de semana, o fim de semana geralmente cai para 50, é, uhum. né? esse é um número muito alto, pessoal não dá para as pessoas acharem que isso é normal, 300. Qual a doença que você conheceu na história da, das nossas vidas aqui, que se morria 300 pessoas todos os dias? Sim. Então, nós ainda não estamos nessa tranquilidade que as pessoas gostariam que nós tivéssemos, né? E eu acho que o surgimento dessa Omicron aí, ó, é, ela, ela vem trazer ela e fala assim, olha, vão com calma. Eu acho que não dá nem para pensar em falar em carnaval nesse momento. Eu tenho certeza que o governo vai rever essa posição. Veja, óbvio que em ambientes abertos, na praia, você correndo, você pode até dispensar eventualmente a massa, mas assim... Em ambientes confinados, fechados, onde tem circulação de pessoas, é impossível, nesse momento, falar. A máscara protege cerca de 90%, 93% contra a infecção pelo coronavírus. Então, é fundamental que a gente continue vacinando a população e utilizando máscara e, secundariamente, o álcool gel, mas é importante também. Claro muito bem Fernando então dentro dessa linha doutor assim falam muito do Carnaval foi até uma sugestão a gente está em discussão pelo Carnaval de rua aqui em Santos vetado o Guarujá já cancelou uh, os desfiles carnavalescos Santos ainda não tomou qualquer posição sobre esse assunto mas aí ó, obviamente os amantes do Carnaval colocam e os shows uh, que ocorrem em lugares fechados a gente já está vendo aí uh, sexta-feira vai ter vai ter show aí né uh, de um famoso aí no, no novo centro de convenções que são ambientes fechados um, e já vendendo ingresso, a gente vê aqueles lambilambes que poluem as ruas da cidade aí, com shows, eventos, tudo certinho. Sua análise sobre esse assunto especificamente, que aí sim, aí são ambientes mais complexos ainda, que são ambientes fechados. O acha que isso daí tem que, nesse momento, recuar aí nesse sentido? A prefeitura tem que tomar uma posição em relação a isso? Você avança mais nisso, né, meu cara? É, por exemplo, já está circulando essas, esses cruzeiros de navios. Né? Agora, é, existem duas questões importantes, é, que é fundamental. Outro dia eu estava falando isso, mas as pessoas estão de olho nos trabalhar, Eu quero crer que estão indo de máscara, utilizando Mastra. As pessoas têm <risos> de alguma maneira também para parar. Né? É, a Mastra está... Eu fico perguntando aqui, será que as pessoas no Carnaval vão ficar o tempo inteiro utilizando Mastra possível. né? Sim. Essas festas em ambiente fechado, eu quero crer, como nós tivemos alguns eventos aqui, que tenha necessidade a obrigatoriedade, não só da comprovação vacinal, como se não fizerem todos, pelo menos por amestragem, a pesquisa de PCR em orofaringe. É fundamental testagem. Não tem sentido né, a gente fazer festa ou atividade que aglomere né, em ambiente fechado, certamente isso é um foco... Eu vou dizer um exemplo muito simples. Nós temos uma aula que eu dou, aula na faculdade de medicina aqui, que a gente está fazendo testagem a cada três dias de todo mundo. Uhum. Detectou três pessoas, três funcionários foram embora, as aulas rolaram tranquilamente esse semestre. Eles foram fazer uma festa de três anos lá. Fizeram uhum. uma festa três contaminados, tiveram que suspender todas as aulas. Três alunos é. contaminados, é isso? Três alunos contaminados, suspendemos não. todas as aulas. Então, veja só, veja o que eu estou falando para você, não tem jeito não é o momento para aglomerar. É impossível você para uma festa, uma festa desse tipo, de carnaval, você não tirar máscara para beber, para falar. Claro. Impossível, o carnaval com máscara o tempo inteiro. Esquece, esquece. É, não é hora ainda. A gente nadou, nadou, não vamos desanimar. Eu acho que em pouco tempo a gente vai sair dessa. Mas nesse momento não dá para pensar. É, é, a propósito, doutor Marcos, é, e o passaporte vacinal? Isso se impõe uma, uma, uma a medida básica, né? No entanto, o governo resiste a isso. É, é absurdo. Veja só, Francisco, nós vacinamos a vida inteira, nós erradicamos a, a, a varíola do, do, da face da Terra. Uhum. Da nós erradicamos praticamente a poliomielite. Muito é. desses cadeirantes que nós conhecemos. Né? O presidente Roosevelt dos Estados Unidos teve poliomielite, andava numa cadeira de roda, com aquelas gotinhas seibes, nós acabamos a poliomielite. Então, é inacreditável, né? Quer dizer, nós temos o maior calendário vacinal do Brasil, que é o PNI, no Programa Nacional Sim. de Imunização. É incrível, nesse momento, 2020, as pessoas ainda fazendo algum tipo de julgamento, discutindo a eficácia e a importância das vacinas. É. É um momento bastante é. diferente que a gente vive. Né? Verdadeiramente. Aliás, o Ministério da Saúde está recomendando dose de reforço da Janssen. O né? um intervalo deve ser de dois a seis meses. Né? A, da, da, a Janssen, que é dose única, né? a dose, agora já estão recomendando a dose de reforço. Né? A outra medida que eu acho que é, que é importante essa medida, não, doutor Marcos? que a proteção com uma dose de 64% ela aumenta para 94% com a segunda dose. Então, todo então, mundo tomou já deve tomar a segunda dose e também depois de cinco meses da segunda, deve fazer o reforço. Deve fazer o reforço. Olha aí, então, né? mais, mais uma informação importante. É... Fernando, algo mais? Sim, sim. Duas questões. A gente falou, o senhor falou também é, sobre os cruzeiros marítimos, que a gente já começou. O Rio de Janeiro começa hoje também os cruzeiros marítimos, ou seja, uma circulação maior de pessoas. E a gente percebe também uma pressão internacional para a chegada dos cruzeiros internacionais também é, aqui no Brasil. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. E o senhor, como infectologista, um tema polêmico aí que foi definido aí recentemente uh, sobre a presença de animais na praia. Né, especialmente, tudo bem, que a prefeitura alegou que vai ter um grupo de estudo, que vai, vai inclusive, com médicos infectologistas, né, no caso do Dr. Evaldo. Uh, uh, não sei se o senhor também faz parte desse grupo, Dr. mas assim, uh, mas só que na prática a gente está vendo que as pessoas já estão levando os animais na praia, normalmente, até pela falta de fiscalização. Né? Uh, eu gostaria de saber a sua opinião exatamente sobre esse tema aí, cachorro na praia, que é mais uma preocupação que as pessoas têm que ter né? sobre um, um assunto que até então já tinha sido resolvido é, lá atrás. Não, né? é, isso aí é muito claramente. Na questão dos cruzeiros, rapidamente, uma medida que foi tomada, além do indivíduo ter que apresentar o PCR até 72 horas antes de embarcar e a vacina, eles estão fazendo por amostragem, coletas uhum. de... É, coletas de cerca de 10% da população dentro do navio a cada três dias, né? Seria o ideal fazer de todos por uns dias. Bom, mas algumas medidas que certamente ajudariam a gente detectar esses indivíduos. No que se refere a cachorro na praia, isso foi a minha tese de mestrado lá atrás, né? Uhum. É, na sequência de uma história que nós tivemos aqui, eu estudei muito essa doença, uma doença chamada larva migrans visceral e larva migrans cutânea. Nós temos duas larvas-migras, né? E depois eu orientei uma aluna minha chamada Silvana Rocha, que a gente fez um dos trabalhos mais fabulosos que tem publicado, inclusive serviu de orientação para o Conama, a uma enorme quantidade de estruturas parasitárias causando duas doenças. Uma é a larva cutânea, que é bicho geográfico. Sim. E outra é a larva visceral, uma doença grave em crianças que levam a situações de bronquospasmo, osinofobia. Então, veja, eu particularmente... É, sou radicalmente contra. Eu acho que praia não é, é local de cachorro. Porque cachorro cachorros vão defecar, vão fazer magia. A quantidade de cachorro que existe hoje, eles caminham na praia e fazendo cocô. Algumas pessoas são até bastante educadas, mas muitos não são. Então, é certamente, se transformará numa área de contaminação humana, não tenha dúvida. Né? É, doutor Marcos, eu queria que o senhor falasse, estamos já, já nos aproximando do final do programa, mas um tema que eu acho que é muito importante é a questão da vigilância genômica. Quando conseguiremos ter esse tipo de vigilância, doutor Caseiro? Então, eu acho que uma das coisas que tem que acontecer de alguma maneira é, após essa ocorrência, eu vou dizer para você: nós tivemos uma pandemia de peste bubônica no século XIII, no século XV, uma pandemia de varíola, no século XVIII, nós tivemos uma pandemia de de cólera, e a partir do século XIX tivemos algumas epidemias, uma grande pandemia da gripe espanhola assim vai. Só neste século, em 20 anos, nós tivemos oito pandemias, oito, em 20 anos tivemos oito pandemias. O SARS, o MERS, o covid 2 o ebola, é, chikungunya, zika, dengue se expandindo e assim. Então, nós não tenhamos dúvida, isso chama-se transição epidemiológica, nós viveremos uma maior quantidade de doenças, de agravos a partir daqui. É fundamental é que o, o, o governo brasileiro trabalhe intensivamente em montar a semelhança do CDC de Atlanta, tá o Centro de Controle de Doenças, um grupo especializado para fazer essa monitoração é, genômica. Certamente tem muitos vírus aguardando aí para se tornarem pandêmicos. Teremos nos próximos anos, não tenho dúvida disso. Muito bem. É, doutor Marcos, nós teríamos muito mais a conversar, mas uma pergunta se impõe é, como a última. Hum. Prometo ao senhor que será a última. E tem a ver com eleições. Uhum. É, nós tivemos entrevistando recentemente o presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho, que foi prefeito do, do, de, do ABC, é, ministro. ministro, enfim. E ele nos disse aqui que o, o PT lançará diversos candidatos nas eleições do ano que vem, daqui é menos de um ano. E entre os nomes apontados por ele está o seu, né? é, o doutor Marcos Caseiro, como um forte candidato. Pergunta ao senhor, o senhor pretende disputar a eleição ano que vem e esse, e esse cargo seria de deputado à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa? Então, rapidamente, assim, eu, eu aliás, eu, eu, enfim, eu, eu, naming, serみたい, pai, eu me fico, eu o senhor sempre muito próximo do PT, participei lá naquela época, quando eu tinha acabado de chegar em do governo Doors, do David Cabistrano, fui do programa de AIDS, né, depois nunca, nunca tive nenhum cargo de se e, e, e, na verdade, foi isso. E, recentemente, eu acho que sou muito mais ligado à esquerda que à direita. Na verdade, essa filiação foi muito interessante, porque a partir dessa filiação, o, o, o secretário, o, o, o, esse menino que é o prefeito aí, que, aliás, eu fui co do mestrado dele, sempre me chamavam para discutir, inclusive, veja vai discutir essa questão da praia, isso é fruto do meu trabalho. Sim, chamado, sim, mano, eu até ia falar ah, isso. É, pô, você não. é o maior especialista sobre esse assunto e não foi chamado? Pô. Eu, que tenho, eu tenho mais de 40 publicações sobre parasitoses em praia e tal. Eu tenho uma determinação cronoma que é fruto do meu trabalho. Os caras falaram, puta, esse potista aí não mais. Infelizmente, né? Esse é o pensamento dos caras, muito pobre, eu tenho, sinto muito. É uma possibilidade, eu tenho conversado com a minha mulher, eu, eu tenho. Na minha vida, eu fiz o meu mestrado, doutorado, meu pós-doutorado, doutorado, doutorado, doutorado na livre docência, estou com 58 anos. Eu acho que é uma possibilidade de qualificar mais, talvez, essa questão. Mas eu só estou pensando ainda, eu preciso convencer a minha mulher. <risos> Resolver em casa o problema primeiro, né? A minha, a minha mulher, que eu sou muito feliz aqui. Eu, eu, eu, obviamente, que, mas a princípio não tem nada certamente serão os primeiros a saber com o momento que eu decidir alguma coisa eu e, então nós vamos aguardar apenas uma lembrança tão logo o senhor decida por favor entre em contato conosco para fazermos uma entrevista aí sim com o candidato Marcos Caseiro exatamente <risos> tá é, certo professor é... Muito obrigado, é, é, é, viu, doutor Caseiro, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade não, e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos, sempre sim. em grande valia para todos nós e para os nossos amigos internautas. Os agradecimentos eu, eu, eu. do Fernando de Maria sim. também. Sempre uma aula, né? Ah, sem dúvida. Sempre uma aula. E, e, e essa observação, que eu acho que isso é, é, é, é. é fantástico. São 40 estudos, mestrado, né, é, é referência, não, sim, um assunto e tão orientação, importante. Eu, eu eu orientação. <susurra> E esqueceram, né? Será? É um absurdo, né? É um absurdo. Não, e mais, deixa eu falar mais. Eu sou médico da prefeitura, porque é curso público, trabalho há 31 anos, atendo todo dia lá. Uhum. Alguns médicos que citaram aí não são médicos, mas isso faz parte. Infelizmente, isso é, é fruto de espíritos curtos, faz parte, né? Infelizmente, a gente, a gente vai avançar. A gente Lamentavelmente. A gente Belo jornalismo que vocês fazem. Sou fã de, de vocês dois aí. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, doutor Marcos Caseiro, mais uma vez por essa entrevista. Obrigado, professor. professor você. De Medicina, Marcos Caseiro. Muito bem, Fernando. E assim estamos chegando ao final da edição de hoje. Muito boa. Tá certo? Sim. É valiosíssima para os nossos uh, amigos e internautas e para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito então, obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Obrigado também aos nossos internautas